Fala galerinha, tá começando mais um Cine Mostarda, indicação da semana. Queria trazer para vocês hoje o um filme chamado O Último Caçador de Bruxas, The Last Stand Witch. É um filme que traz a história aí de um caçador imortal, vai se passar mais ou menos nos dias de hoje. Parece ser um filme muito bacana, que vai misturar entre o atual... E o passado, aquele passado medieval, fantástico Conta a história aí de um caçador de bruxas Que ele vai ter que enfrentar a sua maior inimiga Que é a Rainha das Bruxas Tem como ator principal aí o Van Diesel para quem já tava começando a sentir aquela saudade dele A partir do Veloz e Furioso 7 Tá aí Van Diesel para vocês aí Carequinha, do mesmo jeito Vai ter também o... A Rosie Leslie, que vai, vai se aliar ao Van Diesel na caça contra essa, essa bruxa, essa rainha das bruxas. Tem um ator também, que ele é mais ou menos famoso, assim, né? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Que é o Elijah Wood. Pra quem não se lembra, aí ele fez o Frodo e o Senhor dos Anéis. Então ele já vem trazendo essa bagagemzinha assim, entendeu? Ele vai ser o ajudante. Vai ser o mais novo ajudante do Van Diesel, que é o Caçador de Bruxas. Então, é um filme que me comprou bem, eu não sei muito o que esperar, apesar do, de ter me comprado esse filme, eu não sei o que esperar, porque É um filme que tem tudo para ser bom, mas tudo para ser ruim também. Tem alguns elementos, por exemplo, tem, tem um determinado momento no trailer que mostra um monstro se montando e vindo para ele. Eu tive mais ou menos aquela, sensão, aquela sensação de ver Transformers. Não sei vocês. Assiste aí o trailer comenta aí pra gente que, que vocês. Se vocês concordam com essa minha sensação ou não. Eu vi que tem alguns períodos assim no, no momento moderno que ele utiliza armas. A arma mesmo é 12. Pelo que eu vi ali foi só 12 que eu vi, eu não cheguei a ver nenhuma outra arma. Mas é, eu não sei como vai ficar essa mistura de elementos o mundo atual com o mundo mais, mais antigo, é, parece ser bem explicado por que ele vai para esse mundo antigo, que parece que tem alguma coisa a ver com o mundo dos sonhos. Então, é um filme assim bem intrigante, eu estou esperando uma proposta muito bacana, mas estou com aquele medo, aquele receio de chegar no cinema e sair dele assim, meu Deus, que filme ruim. Mas... Vamos lá, com uma expectativa boa, ver o que, o que, que vai dar. Né, pessoal? Queria trazer para vocês, como eu já trouxe no vídeo anterior e no outro, eu queria trazer a nossa parceria com a Repipil, a loja virtual de, de roupas online, que está trazendo para vocês aí um desconto de 15% nas compras acima de 50 reais. É Como eu já tinha dito antes, é legal porque mês das crianças é desconto, mês das crianças. Desconto, olha que legal! E mês de aniversário deles, três coisas juntos. Então, eles têm peças lá com até 80% de desconto. Tá super bacana a loja, recheada de coisas legais para vocês. É difícil encontrar roupa para criança e às vezes não, depende muito do tipo de roupa que você está procurando. Eles têm preços muito bons, entregam em todo o Brasil, são super responsáveis, muito bacana. Então, gente, assim, é, utiliza aí o cupom, chama CINEMOSTARDAHAPPYPILL15, que qualquer compra acima de 50 reais, 15% de desconto. Beleza, pessoal? Queria também agradecer que no último dia 21, foi o dia do podcast, aos diversos podcasts que existem aí na, na podosfera, que é uma mídia que eu gosto muito, que eu particularmente gosto muito. Já participei de alguns programas junto com Alguma Coisa Cast, o Não Tá No Roteiro Cast, o nerdópolis também, que é um parceiraço nosso aí, do nosso amigo Marcos, Gênio do Mal. Então, parabéns pra vocês, porque vocês são fodas, vocês... Trazem informação pra gente de uma maneira muito boa e descontraída. Eu posso citar aí só aqui inúmeros podcasts, principalmente podcasts que eu gosto, entre eles o TPM Cast, o NerdCast, Matando Robôs Gigantes, Racking Cast. Que é um podcast mais técnico Mas que eles abordam o assunto Voltado pro, pro leigo, entender Então é muito bacana O tipo de formato que eles usam Já falei aí do não estar tá no roteiro Cast, alguma coisa a cast é, são, são muitos Podcasts, nosso cast Porque a sua opinião vale alguma coisa Então confere aí Podcast é uma coisa super legal Se vocês não souberem onde que é Entra lá na nossa fanpage que é, é facebook.com.br tem uma publicação bem bacana lá falando o que é podcast indicando alguns desses podcasts que eu falei aqui né? manda um e-mail pra gente se você já conhece podcast, manda um e-mail pra gente dizendo quais são os podcasts que vocês gostam que vocês ouvem porque às vezes nem sempre os podcasts que vocês gostam é o que a gente gosta, então vamos trocar figurinha às vezes é algum podcast que novo, que eu não conheço e passo a gostar a partir da indicação de vocês. Olha que legal, assim como aconteceu com o nosso cast, que é uma indicação da Daiane Aragão, uma espectadora nossa. Então, isso é super bacana. Depois aí, tem, se você não quer mandar e-mail pra gente, escreve no nosso Twitter, twittercom Mostarda ou arroba cinemostarda, tudo junto, tudo minúsculo. Você já manda mensagenzinha pra gente, a gente sempre conversa com vocês, nós nunca deixamos vocês sem, sem resposta. Então, manda mensagem pra gente. Ah, Twitter, o e-mail, vocês têm aí, tem Twitter, tem e-mail, ah, vocês fiquem à vontade pra mídia que vocês quiserem falar com a gente, beleza? O nosso e-mail também, que é cinemostrada.com, manda e-mail pra gente que a gente quer sempre saber o feedback de vocês, beleza? Assim como o Inácio Augusto mandou mensagem pra gente, obrigado, cara, e eu vou comentar logo, logo sobre isso, belezinha, pessoal? Curte aí, no final aí vai ter o link do trailer para vocês conferirem. Assiste lá, volta aqui, comenta o que vocês acharam que a gente vai gostar muito de saber. Beleza, pessoal? Um abraço!